Eu cuido de você Um dia comum pode melhorar se alguém perceber Eu posso estar feliz, mas posso ficar mais É bom te ver sorrir, voltar pra casa em paz Se algo não vai bem, pode contar comigo Colega de trabalho também é um amigo Cuida de mim E